fala meu brasil tudo bem com vocês aí seguinte recebi uma pergunta bem legal e você sabe que quando eu recebo uma pergunta legal eu resolvo respondê la em vídeo então essa pergunta ela me disse o seguinte, foi uma moça que trabalha como social media. Rejane, quantos perfis de Instagram mais Twitter você acha que um social media consegue gerenciar sozinho? Bem, cara amiga, esta pergunta é muito individual, porque alguns social media são mais hábeis que outros. Mas eu vou te dizer o seguinte, quando eu trabalhava exclusivamente como social media, eu posso ter uma ideia do que, que eu gerenciava. Na verdade, eu sempre trabalhei com Facebook e Instagram e as vezes com publicações diferentes no Facebook e no Instagram. Hoje a Like trabalha com projetos digitais totais. Então a gente trabalha com YouTube, com embalagem, marketing, gerenciamento de campanhas, enfim, o projeto é mais global. Agora o social media que vai trabalhar com Twitter e com Instagram. Se ele tiver muito bem organizado e ele fizer tudo, fizer o texto, imagem, pesquisa, definição de pessoas, fizer tudo isso que é o, a estratégia de conteúdo que eu ensino no meu curso Criadores de Conteúdo que eu vou deixar o link ali no primeiro comentário. Eu acredito, eu entendo que 10 perfis fazendo as imagens, veja bem, fazendo as imagens, colocando alguma animação, utilizando algum recurso de vídeo, que é importante também, mesmo que o cliente não faça, o social media consiga fazer alguma coisa animada. Eu, na minha visão, eu acho que mais que 10 perfis, Twitter, não sei como é que se gerencia Twitter, porque eu nunca gerenciei, tá? Nem o meu Twitter eu gerencio. Não tenho Twitter, quer dizer, eu até tenho, mas eu não, não uso. Eu acho que 10 perfis de Instagram mais Twitter seria um número legal assim, limite. Ao menos que esse social media, ele comece a encomendar imagens, ele comece a encomendar pequenos vídeos, ele comece a fazer um gerenciamento participativo dessas redes aí, sim, eu acho que é possível crescer, tá? Mas assim, lembra, social media do meu Brasil, o cliente só vai ficar atrelado a você se você trouxer resultado para ele através das redes sociais dele. E para trazer resultado para ele através das redes sociais dele, você tem que elencar os objetivos, você tem que elencar as metas, você tem que encontrar o posicionamento dele, que aqui a gente chama de DNA de conteúdo, e você tem que fazer chover dinheiro na mão dele senão ele vai parar de pagar em poucos meses e a gente só consegue fazer isso dentro do nosso entendimento se a gente tem uma estratégia para isso e é justamente aquilo que a gente aborda no curso criadores de conteúdo que foi o curso que eu desenvolvi de tanto treinar social media e aí não dava tempo de treinar um social media ficar ali ensinando ele a fazer as coisas então a gente mandava vídeo para o cara e aí a gente criou um sistema para que ele pudesse pegar esse conteúdo que a gente já estratégia e produzir o conteúdo e aí, então é a fase de produção, né? Tem a estratégia e tem a produção. Valeu? Então, se quiser conhecer o criador de conteúdo, clica ali no primeiro comentário que o site lindão do curso tá ali com todas as aulinhas, são mais de 90 aulas de curso com mais bônus, tem bônus de copy, tem bônus de neuromarketing aplicado ao conteúdo, que é comigo, tem um bônus com o Paulo Firmino falando de anúncio para iniciante, o bônus de cópia é com o Fred, e tem um bônus com a Luana Franco, ensinando a fazer vídeo só utilizando o celular. O curso tá super completo e tá bem legal. Se ficou com alguma dúvida sobre essa questão de quantos perfis eu posso gerenciar sendo um social media, me manda um direct lá no Instagram, ou deixa aqui nos comentários que a gente inicia aí um diálogo sobre esse assunto. Valeu? Então, um beijo social mídias do meu Brasil, muito obrigada por estarem nesse canal, e já que tá aqui, te inscreve se ainda não tá inscrito, que é pra receber todos os meus insights bissemanais sobre esse nosso mundinho digital. Valeu? Beijoca da Rê!